chegou mais uma caixa aqui e como sempre eu falo, eu estou muito mais curioso que vocês dessa vez eu tenho quase certeza que são jogos porque a caixa está bem firme não tem barulho de nada lá dentro e como o embalamento do japonês é quase que a vácuo quando não faz barulho nenhum a tendência é que tenham jogos porque são muito mais fáceis de acomodar nessas caixas assim com uma tonelada de plástico como sempre coloquei a caixa virada para vocês eu vou abrir ela por aqui e aí a gente consegue ver juntos o que é que tem dentro da caixa eu espero que nada caia, porque na outra vez caiu né vamos lá, caramba quanta coisa eita se você quiser ver os outros unboxings eu vou deixar aí nos cards uma playlist com os unboxings pelo menos dessa nova fase de caixa surpresa né então vamos lá, esqueci de pegar o estilete esse estilete azul eu tenho há bastante tempo Praticamente todas as coisas que tem aqui nesse quarto Foram com esse estilete que eu abri Música Outro indício Que são jogos que tem aqui Porque a caixa é um pouco menor Quando a caixa é maior Você já acha que tem aparelhos Exatamente por causa das caixas dos aparelhos Olha! Jogos! E bastante jogos! Jornal japonês Música caindo tudo aqui, tirar um por vez, jogos de Xbox 360, Exterminador do Futuro, salvação veio o jogo e o manual aqui também rapaz, isso aqui sim hein, Bayonetta, eu gosto pra caramba desse jogo cara, eu só tinha pro Playstation 3, agora tem o Xbox 360 também que massa esse aqui eu fiquei feliz hein? fiquei feliz para caramba completo aqui ó manual e CD que massa mano pô baioneta Gears of War primeiro jogo cara clássico para caramba bom para fazer um vídeo também veio completo aqui ó o CD e o manual massa demais Gear of War apesar de não ser a primeira versão é uma versão de reedição aqui, é a Platinum Collection, mais Gears of War clássico do Xbox 360 Tom Clancy's HowX, também completo, manual e o CD aqui, que beleza, muito contente também Armored Core 4, também aqui, ó, completo, manual e CD demais esses jogos aqui de Xbox 360 eu tenho poucos jogos de Xbox 360 e eu jogo pouco também tenho que começar a jogar mais o Xbox 360 para fazer vídeos também dele agora ó aqui a gente tem jogos de Saturn e jogos de Dreamcast vamos ver o que, que eles têm aqui primeiro ó Code Veronica do Dreamcast esse jogo aqui eu tenho inclusive a edição de colecionador dele mas sempre é legal Você ter esses jogos assim Opa Ele veio aqui também A lateralzinha Deixa eu ver aqui o que, que caiu Aqui mais, só caiu a lateralzinha mesmo Tá o manual aqui, ah não, tem mais alguma coisa Aqui dentro, não, é papel Um papel com um código Resident Evil, Code Veronica, um clássico Vou continuar com jogos de Dreamcast tá? Vou deixar os jogos de Saturn pro final Sakura Wars 4 manual cd tem outro cd ali do outro lado mas ele parece que ele veio com, completo mesmo até com spin card olha aqui é demais mesmo apesar que não sou muito fã cartão resposta um monte de papelzinho aqui eu não sou muito fã dado dessa franquia sakura wars mas eu vi aqui no vídeo anterior que tem muita gente que é fã do sakura wars aqui é o outro cd né? então ele veio os dois cds ele veio completão aqui Monaco Grand Prix 2 Racing Simulation, manual e o CD aqui também. Todas as coisas muito bem conservadas. Eu acho que como era um lote, eram todos do mesmo dono. Então todo o dono conservou direitinho mesmo. <música> Fantasy Star Online, olha só, veio até o preço. Esse aqui era de uma loja, então olha, o ele comprou na loja por 2 dólares e 50, 250 ienes. Phantasy Star Online até eu acho que ele pagou meio caro, porque Phantasy Star Online é, a gente consegue encontrar ele bem barato é, nas lojas aqui, eu inclusive tenho outro Phantasy Star Online, então ele tá aqui, né, e vamos ver se ele está completo, Está completo sim, ó, tá o manual, né, tem também os papéis, aquele mesmo papel que tinha lá, ó, tem umas propagandas também, e tem o CD, o, outro, o segundo CD aqui Phantasy Star Online Aerodancing também, eu tenho o preço aqui, mas é de outra loja ele pagou 2 dólares e 80 vamos abrir ele aqui completo com manual também Aerodance Gunspike com o Akemi aqui, ó o jogo da Capcom, né? então tem que ter Akemi mesmo completo com manual também Gunspike Turbo não sei o que é, Trubo. Alguém sabe o que é esse jogo aqui? Ele também veio completo com o manual aqui. Opa! Clássico do Dreamcast aqui: Tomb Raider Last Revelation. Não é o melhor jogo, mas é legal porque ele, ele revisita a franquia, né? Legal demais aqui, ó. Um clássico para quem gosta de Tomb Raider: Tomb Raider 4: The Last Revelation. Eu fiquei feliz pra caramba com tudo. Mas, olha só. Capcom vs SNK. Pra Dreamcast aqui. Que demais isso aqui, hein? Esse jogo aqui eu tinha lá no Brasil. Piratinha pro Dreamcast. E é um jogo que, com certeza, que eu vou, vou jogar ele bastante agora. Porque vou matar a saudade. E também dá pra fazer um vídeo sobre ele também. Coisa legal demais. Olha aqui o manual dele. Manual bem grosso. A minha, a minha não... O meu CD não tinha essa ilustração aqui, ilustração belíssima do, do Kyo e do Ryu. Olha só que massa. É, o meu era Piratex mesmo, então ele não tinha nem mesmo essa, essa, uma ilustração aqui. É, o manual é bem grosso aqui mesmo, ó, vocês podem ver. Vale até algo, um, algo mais detalhado depois dele aqui. Então tá aqui ó. outra coisa que me deixou muito contente, Capcom vs SNK. Tá aí um jogo que eu não vou conseguir falar porque eu não sei o nome, mas tá aí, depois vocês me falem aí nos comentários que jogo que é esse aqui. Jogo tá perfeito aqui, ó, com manual também e o CD. Mais dois jogos só de Dreamcast. Rentahiro Hero número 1. Um, que o CD e o manual. Tricolor e Crazy. Tá o CD e o manual aqui. Agora vamos para os jogos de Saturn. Virtua Fighter 2. Esse aqui também vendeu bastante. Eu tenho outros aqui. Que sempre que eu compro um lote vem esse jogo aqui. If You. Jogo de Saturn parece que vem com CD duplo. Olha. Disco 1. Um, manual. E o disco 2. Virtua Fighter Kids manual, os golpes também, ó, um livrinho de golpes. E o CD aqui tá de ponta cabeça. Tá aí um jogo aí também que eu não sei o que tá escrito aqui. E aqui vocês vê porque tá tudo em kanji. Se tivesse em katakana ou hiragana dava pra gente tentar aqui, mas é tudo em kanji, aí é difícil. Creature Shock. Parece que esse aqui não veio manual. Primeiro jogo que não veio manual. Dois discos. Outro jogo de CD duplo, Gulliver Boy. Esse também não veio manual. São dois discos. Olha aqui. The Mystery Hospital Manual. Que coisa macabra esse manual aqui. CD também macabro. Né? Gaia Breeder. Algum jogo assim, parece que jogo de animais aqui. Alguma coisa a ver com dinossauros. O cara colocou o CD invertido. Ó. Aqui é a capa, aqui é a parte de baixo. Agora sim, ó. tá aqui é porque a, a, os dentinhos aqui estão quebrados. Gaia Breeder. Earth Adventure. Olha só o CD e o manual. Virtua On, esse aqui também vendeu demais, eu também tenho outros dele, inclusive eu tenho o, o joystick, né? O joystick que a gente joga com ele, que é um é algo bem bem escalafobético. Tá aqui, ele tá completo com o manual. Grand Chaser também, tá o CD e o manual. Baroque. Tenho que tirar o plástico para mostrar para vocês. Cara, que legal! Olha só, ele tem um plástico aqui, ó, em volta do manual. E ele tem um escrito Baroque, é aquele casa certinho aqui e fica, olha as pessoas aqui no fundo, legal demais. Não sei se o jogo é bom, mas é bonito. Virtua Cop 2, Virtua Cop 1, eu acho que eu tenho uns 20 aqui, ó. vocês podem ver atrás de mim. Sabe, sabe todas essas coisinhas, opa, aqui, ó. todas essas coisinhas vermelhas aqui, ó. isso aqui é tudo Virtua Cop 1. Então vendeu bastante mesmo, Virtua Cop, tanto um quanto dois. Fatal Fury 2. Oh não, esse aqui é do Neo Geo, esse aqui é do Neo Geo CD, ó oh, Fatal Fury 2. Também fiquei contente, hein. Fatal Fury 2, Neo Geo CD. Olha só, falei aqui, ó, oh, Virtua Cop. Vocês podem ver aqui, ó, oh, tá vendo essa partezinha vermelha? E aqui, ó, oh, tudo isso aqui, ó, oh, isso aqui, ó, oh, é desse jogo aqui. Virtua Cop um vendeu demais. Black Matrix, RPG aqui, até bem famoso. Tá aqui, ó, CD e manual. Também não faço ideia, não vou conseguir ler esse Scandia, Jogo e manual. Um jogo de luta. Outlaws of the Lost Nest, CD e manual. Agora aqui, ó, em caixinha de papelão. Gostei bastante dessa caixinha. Não é nem caixinha, parece mais um livro, porque o manual dele, ó, vem aqui, ó. Que legal essa versão aqui, Mobile Switch Gundam, tem a que ser de Gundam, que é uma franquia extremamente famosa aqui, né, aqui tá o jogo do Gundam, Sword and Sorcery, RPG também bem famoso de Saturn, isso aqui vocês veem que é a reedição, né, porque quando tá com esse simbolozinho vermelho, é a mesma coisa que o amarelo do Playstation, uma reedição, e tá aqui, CD e manual, Outro Outro Virtua Fighter 2, também tá completo, mas também vendeu demais Virtua Fighter aqui, principalmente o 2, ah, cara, só isso aqui já valeu o lote, Mortal Kombat 2 do Sega Sato, isso aqui não é um jogo tão barato, hein, não é muito fácil de encontrar, rapaz, agora fiquei contente mesmo, hein? apesar de muitas pérolas, muitas coisas legais, mas... Mortal Kombat 2 do Sega Saturn. CD tá zero. Manual. Pô, agora fiquei contente, hein? E Knights. Knights também é um jogo bem comum. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Valeu a pena? Tô mostrando a caixa vazia, né? Peraí, peraí, peraí. Ah, agora sim, melhorou bastante, né? Mas eu quero saber de você. Valeu a pena esses jogos? Quais jogos que vocês querem que eu faça algum vídeo desse lote aqui? Me fala aí nos comentários, estou muito curioso. Ah, e não se esquece, me segue lá no Instagram e no Twitter, @vitorisui, que eu vou postar fotos de todas essas coisas aqui. Vocês já não estão lá. Obrigado a você, meu amigo, que fez essa compra para mim, que me deixou muito contente. E mais ainda, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Outra coisa, que esqueci a emoção, a emoção, peraí, tem que terminar de novo isso aqui. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais. Se eu não fizer isso, a pessoa reclama depois.